Porque tudo que eu queria quando eu tava lá no quarto, quinto, sexto mês era ouvir uma mãe falando que passou do quarto mês, passou do terceiro mês e ainda não tava bom e ainda tava sentindo dor e eu não encontrava isso na internet. Oi, gente! Eu sou a Tata e cá estou eu novamente. Dizem que toda mãe tem que ter uma batalha, né? E a minha, sem dúvidas, foi e ainda está sendo a amamentação. O Lui, meu filho tá hoje com 11 meses e hoje eu posso dizer que eu amamento sem dor hoje porque amanhã eu não sei por conta de uma condição que eu tenho já vou explicar melhor nesse vídeo talvez você aí mamãe que esteja me vendo tenha isso também e não sabe então quero ver se eu consigo compartilhar bastante informação bastante coisa com vocês aqui para poder ajudar de verdade então para começar se tu tá sentindo ou se tu já sentiu muita dor nesse processo não se sinta sozinha Estamos juntona, tá bom? Dá aqui tua mãozinha e vamos junto que vai dar tudo certo. Não é à toa que menos de 50% das mulheres do Brasil amamentam. Mais da metade das mulheres não conseguem amamentar. Até pelo menos os seis meses dos seus bebezinhos. Isso por conta de alguma complicação, por conta de querer ou não querer, né? Tem isso também, tem a vontade da mulher em jogo. Acho que aí a gente mexe num tabuzão. Por conta dos médicos e profissionais envolvidos na área que abraçaram ou deixaram de abraçar aquela mãe. Ou por conta de muita, muita desinformação dessa mãe, porque a amamentação é tudo nessa vida nada substitui o leite materno a fórmula láctea salva vidas porém não substitui o leite materno gente não existe nada mais nutritivo que o leite materno não é para crucificar obviamente uma mãe que dá fórmula para seu filho porque cada uma tem suas questões muitas vezes questões sociais felizmente tem mulheres que têm que voltar ao trabalho muito cedo a conta não fecha e poucas de nós também Ficam trocando essa informação. Eu, pelo menos, quando eu adentrei o universo da, da amamentação, eu pensei: por que, que eu não entrei nessa antes? Eu digo assim em relação a me nutrir de informação, né? Então, como é que aconteceu comigo? Eu, na primeira semana, fui diagnosticada com mastite. Mastite é bem comum, né? Quando desce o leite, quando acontece a pojadura. Então, quando o meu leite desceu, eu não sabia lidar. Eu tinha pouca informação. Não sei o que aconteceu, que durante a gravidez eu não quis adentrar muito nesse universo. Eu achava que, ah, só pegar o meu bebê botar no colo não é mesmo temos uma boquinha de um bebê e uma mama o que, que vai acontecer o bebê vai mamar que era muito fácil muito simples só que comigo não foi aí quando desceu quando aconteceu a pojadura em pedro meu leite minha mama começou a crescer crescer crescer ficou gigante dura muito vermelha e muito febril muito só a mama assim, muito quente eu não sabia o que que era fui na minha gineco-obstetra maravilhosa mais uma vez jana um beijo você é um anjo na minha vida aí foi a minha ginecologista-obstetra que tinha feito meu parto junto com a jana lá em casa também lou um beijo dois anjos na minha vida e falou sim tata é mastite então vamos começar fazendo compressinha de folha de couve geladinha ao contrário do que antigamente se pensava que tinha que fazer Compressa quente ou massagem no chuveiro A informação que chegou até mim foi que Compressa fria ajudava mais, beleza? Beleza, a couve é anti-inflamatória Então folha de couve funcionava para mastite Funcionou de fato Eu tomei também um antibiótico para ajudar na desinflamação, e foi bem rápido, logo solucionei a mastite. Nesse episódio 1, tem muitas mulheres que não conseguem lidar com isso, e, e aí mesmo já acabam é, abrindo mão da amamentação. Então, se isso está acontecendo contigo, calma, é coisa de alguns dias, dói muito, a gente sofre muito, porque a cada mamar é aquela dor, aquela coisa mas na teoria passa rápido. Daí curou minha mastite, eu fiquei ainda com muita dor, eu não entendia de onde que estava vindo aquela dor toda, sendo que a mama já não estava mais empedrada. Ah, dica, anota. Mulher que amamenta não pode usar sutiã apertado com arame, com bojo, nada disso top larguinho. Quanto mais apertar, mais vai aumentar a tua produção de leite. E a chance de dar uma mastite, da mastite voltar é gigantesca. Beleza, passou a mastite, eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. Muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Achei que era candidíase. Porque a, a ponta do bico do meu peito ficava branca. O Luiz tava mamando. Quando ele terminava de mamar, eu via que a, a, o bico ainda tava branco. A hora que ele pegava, doía muito, muito, muito. Durante a amamentação ia aliviando, mas continuava uma dor constante assim, ó, que me matava por dentro. E a hora que ele largava, começava a dar uma dor muito estranha, tipo um choque. E até a minha, minha médica e as, os profissionais que estavam me acompanhando acharam que poderia ser candidíase, nessa eu comecei a tratar com pomadinha, Tem uma pomadinha que tu passa na mama, é, na boca do bebê também, fiz esse tratamento. Aí nisso, não tava funcionando, pensei, gente, acho que não é candidíase, preciso de uma consultora de amamentação. Aí na terceira semana, se eu não me engano, do Lui, fui procurar uma consultora de amamentação. Fui muito bem atendida aqui em Floripa pela Ju Franco, da amamentação científica, e aí, comecei a fazer esse acompanhamento com ela. Ela em casa e a gente começou a fazer as sessões de laser. Porque, a princípio, tava doendo porque eu tava amamentando há menos de um mês. E poderia ser pega incorreta, poderia ser algum machucadinho, alguma fissura. Que eu vi algumas fissurinhas, mas eram mínimas, assim, mínimas. Ainda bem, eu não tive isso do bico... cair um pedaço do bico na boca do neném, o, o Luí tem que mamar sangue. Não aconteceu comigo. Aí, beleza. Aí, depois de... Três ou quatro sessões de laser, nada adiantou, continuava doendo muito. Eu fui indicada a levar o Luiz numa odontopediatra para ver se o problema não era no frênulo lingual dele. No caso, ele foi diagnosticado com um frênulo sublingual duvidoso uma coisa assim. E aí, eu e o Moussa, meu marido, a gente teve que tomar a decisão se a gente ia operar ou não. Segundo a odonto-pediatra, a doutora Marisa, também, maravilhosa, isso poderia ter consequências futuras pra ele na fala, ele poderia desenvolver uma personalidade mais tímida por conta de não conseguir falar muito alto, né? Porque o frango segura a língua, a criança acaba falando mais baixinho, poderia acarretar uma língua presa. Enfim, ela defendeu lá, né? O trabalho dela pra gente. E a gente ficou com essa dúvida. Se vocês já viram meu vídeo do parte, se não viu, assiste, tá muito legal, um relato muito bonito, foi muito especial pra mim gravar ele eu tentei fazer de tudo no meu parto pra não passar por nenhum procedimento, então eu sei que não é da nossa escolha, né, passar por uma cesárea ou não às vezes acontece, mas eu, eu, eu queria muito, muito conseguir fazer o meu parto natural, conseguir sem nenhum medicamento pra dilatar, sem nenhum medicamento pra dor, enfim e eu fiquei com esse peso, né, de tentar fazer a coisa mais natural possível. E agora eu vou submeter meu filho a um procedimento, gente, é um laserzinho embaixo da língua. Não, ele nem chorou, pra vocês terem noção. Chorava em casa pra dormir e ele não chorou. Mas eu fiquei com essa nóia, mãe, né? Fiquei com essa nóia até hoje, ainda fico. Enfim, fizemos. Foi um piquezinho que não, é, não foi pique, né, porque não foi com tesoura, foi um laserzinho queimou uma pelinha muito pequenininha quando o Lui completou dois meses, exatamente dois meses. E eu vi muitos vídeos aqui no YouTube das mães que foram lá, fizeram o piquezinho ou o laser na língua do bebê e na hora já pegava o bebê para amamentar, porque além de tudo leite materno é cicatrizante. E eu sonhava com esse momento de pegar o meu bebê depois de ter feito o laserzinho ali no frênulo e não doer nada, porque eu achava que o frênulo que estava dando a dor, né, que era esse o motivo. E aí aconteceu de fazer e eu pegar ele e doer igual. E eu acho que foi, nossa, foi um dos piores dias pra mim. assim Eu fiquei muito mexida porque eu já tinha tentado de tudo pra não sentir dor. Até o pior dos mundos na minha concepção que era submeter ele a algum processo físico. Aí paralelo a isso a gente levou ele na osteopata também que cuidou dele cuidou de mim foi maravilhosa também Carol Maçaneiro aqui de Floripa gente todo mundo que eu tô falando vou deixar aqui na descrição tá e enfim foi foi um trabalho dolorido árduo assim com todas essas profissionais envolvidas e juntas e elas se comunicavam e um rolo e eu não conseguia entender porque que a minha dor não passava e eu via todos os relatos de todas as mães dizendo que no primeiro mês passava, que no segundo mês passava, que no terceiro mês passava, eu cheguei no sexto, no sétimo, no oitavo mês com muita dor, foi muito difícil pra mim É um processo que me, que me dói até hoje de falar Me dói muito emocionalmente Ficou realmente um machucada aí na minha maternidade Eu passei muita dor e eu ficava muito triste, muito ofendida Quando eu ouvia alguém falar assim é, Amamentar com dor não existe Amamentar com dor existe, eu passei por isso, eu sei o que é isso e semana passada, quando eu amamentei de novo com dor, com 11 meses, eu pensei de novo isso. Porra, amamentar com dor existe e ninguém fala isso. Então eu queria falar isso pra vocês. Se tu tá aí no primeiro, segundo, terceiro, sexto mês, não desiste. Eu sei como é desesperador a gente querer amamentar nosso filho a todo custo e não poder, não conseguir, passando dor... É uma dualidade muito grande dentro da gente. Queria fazer desse vídeo um fórum, então comenta aqui. Não sai desse vídeo sem deixar teu comentário contando o que, que tu tá passando, porque isso pode ser uma solução pra alguma mãe, isso pode, pode gerar uma troca entre tu e outra mãe de outro estado que tu nunca conheceria que pode te ajudar a solucionar esse problema. Aí, continuando a saga, essas imagens aí são da fisioterapia que ele fez depois da operação do frênulo pra cirurgia cicatrizar direitinho. E para distensionar o maxilar dele também, numa tentativa de aliviar a dor do mamá, ele também usou essa bandagem por alguns dias. Hoje eu não deixaria ele usar isso, mas enfim. Daí depois disso, todas envolvidas chegaram à conclusão que era Renault, síndrome de Renault. Nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era isso. E eu descobri que eu tenho essa condição, que é uma condição do meu corpo. Os vasos sanguíneos acabam não levando sangue até o bico do peito. No caso, eu tenho síndrome de Renault mamária. E isso causa muita dor na amamentação, muita dor. Não era candidíase e o bico branco, era síndrome de Renault. Quando eu fazia as compressas de couve, gelada ou qualquer outra coisa para aliviar a mastite, eu tava piorando a minha síndrome de Renault. Eu posso fazer um vídeo inteiro só falando sobre isso. Tem muita informação que eu quero compartilhar e quero receber também de vocês. Porque, como eu falei, a qualquer momento pode voltar. Aconteceu esses dias. E eu fiquei um dia amamentando com muita dor desesperada, muito triste, pensando não acredito, eu não vou suportar mais um ano ou mais alguns meses amamentando com essa dor toda. Então, é uma condição do nosso corpo. Se vocês quiserem um sobre síndrome de Renault, comenta aí. A amamentação não é fácil para nenhuma mãe. Ah, mas a fulana lá amamentou até os três anos tranquilamente nunca sentiu dor. Mas não é só sobre dor, gente, é sobre comprometimento, sobre entrega, sobre tá ali disponível para aquele bebê. Quem amamenta só no peito sabe quantas vezes a gente tem que acordar de noite. O Luí agora tá com 11 meses, né? Eu acordo três vezes durante a noite para poder amamentar ele. Então, quantas vezes durante a noite, quantas vezes durante o dia, quantas pausas no trabalho. Se tu se dá o luxo, como eu, de ter um trabalho que tu pode intercalar ali um amazinho e o trabalho, um amazinho e o trabalho. Então não é só sobre sentir dor. Todo o meu respeito e toda admiração a todas as mulheres que amamentam seus filhos por meses, por dias, por semanas, porque a gente sabe que esse período, independente de qual seja, foi um período de entrega total e de uma tentativa é, feliz dessa mãe de conseguir dar alimento para o seu filho. Então, sente meu abraço daí de verdade, assim, do fundo do meu coração. Porque, acima de tudo, maternidade é opinião. A gente é diferente uma das outras. O meu maternar é de um jeito, de acordo com a minha história, com as minhas vivências. O teu é do teu jeito e é isso que deixa o teu maternar tão lindo. Tudo começou a melhorar pra mim quando eu me silenciei pro mundo. Para todo mundo, todo mundo, por mais que, a, que as pessoas me amassem, elas nunca iam saber me dar o conselho ideal. Então, o conselho é escute o seu corpo, escute o seu bebê. Só vocês dois vão conseguir fazer esse processo funcionar, esse processo dar certo e ele vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta. O meu foi dar certo com oito meses. Então, assim, que isso sirva de exemplo para vocês, porque tudo que eu queria quando eu tava lá no quarto, quinto, sexto mês era ouvir uma mãe falando. Que passou do quarto mês, passou do terceiro mês e ainda não tava bom. E ainda tava sentindo dor. E eu não encontrava isso na internet. Só apareciam mulheres falando que ah, com um mês, com dois meses já tava tudo bem. E que amamentar com dor não era normal. Então amamentar com dor pode ser normal sim. Se tu ainda não é inscrita no canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos sobre maternidade, tá bom? Tenho certeza que tu vai gostar dessa playlist, desse vídeo também. Envia pra uma amiga, comenta aqui, vamos fazer essa troca. Um beijo. Tchau!